Nobody said it was easy It's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Now take me back to the start What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem com mais um quadro Cante Direito. É um quadro que ensina você a cantar direito o refrão de músicas em inglês. Esse quadro aqui serve para te motivar a ir atrás, pesquisar a letra completa da canção que eu ensino aqui, para você né, estudar inglês e aprender inglês com música. tá? Aqui é só um quadro de motivação e de te ensinar a parte principal da música, que é o refrão Course, ok? E hoje eu vou te ensinar a cantar direito o refrão da canção The Scientist, da banda Coldplay. Come on to meet you. E antes de começar eu peço encarecidamente a sua inscrição, inscreva-se neste canal, ative o belzinho que é o sininho, ó, nós chamamos ele de Belzinho porque ele vai te avisar quando um vídeo novo estiver no ar e também não se esqueça de compartilhar este vídeo, compartilhe conhecimento com seus amigos no Whatsapp, no seu grupo de Whatsapp e também me siga lá no Instagram para você acompanhar mais conteúdos em inglês, ok? Então vamos começar com The Scientist, aqui ó, começa com essa primeira parte aqui ó, tô com a cola aqui do lado e o refrão começa assim, opa, <risos> Nobody said it was easy Então olha só Nobody said Nobody said Nobody said E aí ó It was easy Olha como ele canta Nobody said it was easy It was easy. O it e o was são conectados e pronunciados como se fossem uma palavra só, né? It was, it was. E mais que isso, chega o easy pra juntar, né? E far, forma um trio aí, né? It was easy. It was. Então você canta aí, ó. It was, it was. Então é mais ou menos assim, ó. Nobody series easy. Easy A pronúncia correta é easy. Mas na canção, talvez por uma questão melódica, a pronúncia dessa palavra ficou easy, né? Mas na hora que você estiver conversando com alguém e usar a palavra easy, fale easy. Não vai falar hey, this is very easy. Vai soar meio estranho, ok? Próxima parte. It's such a shame for us to part. It's such a shame for us to part. It's such a shame for us to part. Olha! It's such a shame. É cantado assim, né? It's such a shame for us. For us. For us. Vira for us. For us to part shame for us to part, shame for us to part, pegou essa daí? For us, for us to part. Você está percebendo que no inglês palavras, né, que tem uma pronúncia específica sozinha, né, sozinhas, elas ganham pronúncias diferentes quando linkadas com outras que estão aí na frente ou atrás, né? Então, cantem comigo aí essa parte que eu acabei de ensinar. Então, vamos lá. It's such a shame for us to part. A pronúncia de part é part, mas na canção ele prolonga, né? Part. Por uma questão melódica, obviamente. E aí tem a próxima parte que é igual a primeira, né? Então, ó. Nobody said it was easy E a questão aí é a mesma Nobody said it was, it was easy No one ever said it would be this hard No one ever said, no one ever said it would be this hard no one ever said. No one ever said. É como se cada palavra fosse uma uma batida na, na nota, né, na tecla aqui, ó. No one ever said. It would be. Então é você tem que cantar it would be. Esse som do T na palavra it é quase não é, quase não é pronunciado, né? Então você vai pronunciar o T, mas você é a língua ficar no céu da boca e não faz aquele som de T. Né? Então, it would be. No one ever said, it would be this hard, it would be this hard. I'll take me back to the start, I'll take me back to the start. Oh, take me back, esse, oh, né, tipo um, oh, oh, oh, take me back to, oh, take me back to the start. Então cantem comigo essa última parte. Oh, take me back to the start, ok? Tem uma outra parte dessa canção que é o segundo refrão que no final, em vez de ser oh, take me back to the start, fica I'm going back to the start Você só muda o começo, né? Então fica assim, ó I'm going back to the start I'm going back Você tira o take me back por going back I'm going back, I'll take me back Ok? Bom, essa, esse refrão é relativamente fácil Muitas palavras, frases se repetem é mais legal para você prestar atenção nas emendas, nas conexões, principalmente no pronome it, que tem o seu T pouco pronunciado, quase nada pronunciado, bem devagarzinho, né? bem tranquilo, bem soft, porque isso acontece em muitas músicas né? com, esse, com esse pronome. E também para você ficar ligado aí no for us. For us. For, que é a preposição, e us, que é o pronome, né? então você pronuncia for us. For us part. Até na hora que você está falando, né, conversando com alguém. For us. Take this for us. Pegue isso pra nós. For us, pra nós. Já que você pegou as manhas desse refrão da canção The Scientist, do Coldplay, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito comigo o refrão, o chorus de The Scientist, da banda Coldplay. Foi fui redundante, né? Então vamos lá, todo mundo comigo. Everybody together, let's sing along.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 Oh, take me back to the start, agora com going back, I'm going back to the start. Maluco, é? E a tradução desse refrão? Será que você consegue colocar aqui embaixo nos comentários? Consegue? Eu não vou te dar a tradução de lambuja não, hein? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like para ficar feliz. Compartilhe com um fã aí de Coldplay, um amigo seu, um grupo da... WhatsApp, compartilha no WhatsApp da sua família, dos seus grupinhos lá de trabalho. Ajude a espalhar conhecimento em inglês para este Brasil. E me siga, obviamente, no Instagram inscreva-se neste canal e dê um tapa no belzinho. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês online e o mensageiro da bilhagem e nos vemos no próximo vídeo. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Lembre-se todos vocês. See you around. Bye. Nobody said it was easy It's a shame for the super. Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard All take me back to the start